O candidato a presidente Lula do PT foi recebido em Manaus aos gritos de ladrão. Ele participou de eventos políticos na capital do Amazonas. Na sua chegada, um idoso repete várias vezes a palavra ladrão. É o ladrão, ladrão, o ladrão, ladrão. É ladrão? Onde é que está o ladrão? Ladrão, ladrão. Lá abriu! LADRÃO! LADRÃO! Abriu! Vai fazer pra Vai Vai sair! que passar a Curatão e a Patrinha! Eita porra! Os seguranças de Lula e um deputado federal partem para cima do manifestante. O deputado federal Márcio Macedo, do PT de Sergipe, reage chamando o idoso de vagabundo. O homem só não foi agredido porque populares o retiraram do local. Você vai fazer o quê? Vai fazer o que? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Não faz! Não olha não faz, não Vagabundo! não Vagabundo! Um é não faz, é não faz, não... é você Vagabundo! É vagabundo Seu vagabundo vagabundo vagabundo Você é vagabundo você o da puta, galera. Você! Você vai É da assim. vai Lula é assim, não admite manifestações populares. A assessoria de imprensa do PT, no entanto, divulgou nota afirmando que o homem não sofreu agressões, e sim reações. o Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê?